E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mr. Ilustre, aqui para mais um vídeo aqui no canal. Pimba! Com melhor intro. Aqui agora estamos no Rainbow Friends novamente para essa aventura. Só que tem um problema. Eu vou zerar. Não, esse é o problema. Entendeu? Eu vou zerar esse jogo. Então por isso estou aqui novamente. E o engraçado é que. Estamos indo em uma viagem de campo. É claro que eu ia falar isso, né? Oxi. Lógico. Iniciando. Servidor. 12 de 14. Atualiza pô. Pro... dublagem. Já me perdi. Calma. Tá. Eu comprei o bagulho aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui o que eu comprei. É. Não. Oh... Oxe, tem um monte de coisa aqui. Eu vou... Férias, sou de férias. Ótimo. Volta só mais um. Vai, entra mais um. obrigado Jogo começando. Mano, eu tenho um mito que disseram que se você aparecer do lado... No, meu, no caso do meu aqui, é esquerdo. Se aparecer no lado esquerdo, é porque você que vai ser puxado. Eu vou testar isso agora. Se aparecer eu, é isso. Verdade, verídico. Vamos ver. Muito Já falei sobre isso no vídeo passado. Tá no link na descrição. Vamos ver. Tá sem som, né? Esse cachorro é incrível. M. Sabia, caras. Verídico. Tá. Estamos aqui novamente. Aí, pera Bom, tamo aqui. Aí é. Oh, Mano do céu. Peraí, peraí, deixa eu ver uma coisa. Ficar aqui a partida inteira. É um bicho. O bicho tá aqui? aqui. Oxe! você ah, viu? Vocês viram o cara ali. a demais Ah, aqui, ó. galera. Põe aí, vai. Vai, só falta mais um. Não, falta onze, hein? Eu, põe logo um aí. Eu sei que tem um. um. Eu sei que tem. Você mesmo. Favena, tá falta mais 10. Cadê a galerinha? Tenta ser útil aqui. Calma lá. Não, meu objetivo é zerar, então eu não vou fazer nada. É. tô com preguiça de. Tem que tá sacar isso aqui. Ok, vejamos aqui, viramos. Ah, tá onde? Peraí. Ah, eu tô aqui. era o bloco? falta oito aí, galerinha. Tá aí? Mano, ué. O que... Não, não, peraí. Peraí, vamos raciocinar um pouco. O que que tem um negócio de cortar madeira, uma marcenaria, um negócio de festa? Ah, acho que vai soltar... Todo... todo mundo que eu, acho, eu vou agachar, vai. O jogo tá bonito, né? Pô, oh, acho que eles atualizaram o gráfico, hein? Ô, oh, louco, meu. Não era assim, não. Era mais. É, bugadinho. Caramba, tá bom o gráfico. Se você quiser saber o primeiro episódio, o card tá. Aqui? Aqui, tá? Mas depois, depois você assiste. Agora você tem que terminar isso aqui. Ah, eu tenho um servidor do. Eu tenho um servidor do Discord que não tem ninguém. E também temos. Eu também tenho um, um outro canal que é o canal de shorts. E cortes. Derrimou. Passa lá depois. Teve uns. Alguém muito louco lá. Tá, sai da caixa, vai. Dá de ficar na caixa. Tem um bagulho ali, vai, bora lá. É... Fala que o bicho não tá aqui. Ai, caramba, ô oh, Jesus, pera aí, calma. Olha. tô um susto aqui agora que, pelo amor de Deus, nossa. Sai fora, pra que isso? Pra quê? Por que você pode pular eu não? Injusto, hein? Primeira parte concluída com sucesso. Eu não fiz nada. Porque eu sou muito útil para essa equipe. Porque eu não fiz nada. Ok, estamos aqui. Novamente. Vou aqui o Play 4, pô. Cadê o Play 5? Vou, vou dar TV nisso aqui. Antigamente vinha com Play 5, sabia? Bem mais. Ok. Estamos aqui de volta. Eu sei que os vídeos vão aparecer ali, então eu vou vir pra cá. Primeira pessoa da hora, hein? É. Chego ia ser pego de verdade agora. Que ah, né? Mas acho que o mais chato dos remo friends é ele. Ele fica andando. Não, o green. O green é o mais chato. Eu não, concordo comigo. Ah, meu. É daí, vai. Meu Deus. É... Corre, corre, corre Ok, estamos aqui novamente Eu te juro que eu vi um bicho passando ali Ah, eu tô com uma ração aqui Bora ir pro teatro que vai ser um show muito legal. Opa. Barulho. Não agradável. Ai, ai. Pô, uh, uh. oh, poderia pegar assim. Peguei. Não tem ninguém aqui não, mano. Sai fora. Falta 10. Ai. para aqui. Eu vou, vou zerar isso aqui, tá? Pera aí. Eu vou terminar essa parte porque é chata demais. Eu vou, já volto, já volto. Aê! Finalmente! Caramba! Agora é o laranja. Isso é uma surpresa! Tá. Ah, ok. Ok, next night. Essa é a última noite. Depois de consertar minha máquina, eu vou te, eu vou te mostrar que você está aqui. Galera, para vídeo não ficar muito longo, eu vou passar essa parte do orange. Nossa, mais três caras... Ixi, meu Deus do céu. Fala que eu ia tentar passar essa parte aqui rapidinho, mas... vamos embora okay. nossa a ah, agora não somos um susto luta aqui cara para não ai meu deus fala Tentar dar um fuga. Entra no armário. Entra, entra. En oh. Eu não sei nem o que falar. Eu morri pro... Ah, galera. Tentei. Falou.